Fala galera, tudo bem com vocês, seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, estou aqui no meu carro de novo, no meu lechebinho aqui, o Sherry Face E gente, choveu muito, eu fiz um vídeo aí mostrando que eu tirei ali um vazamento Que estava cá em cima do, das velas, lá dentro do motor, né E agora que eu fui limpar o carro, eu vi aqui do lado do carona, molhado Aí eu fiquei preocupado, abri o capô de novo, para ver se tinha alguma coisa. Não vi que caiu água por lá, né? E eu fiquei preocupado, será que o carro tá furado, gente? O assoalho por dentro, né, ali por baixo. E eu andando ele com a chuva, com na chuva, na lama, né? E molhou aqui dentro. Fiquei meio preocupado, gente, não dá para me olhar por baixo, né, que o carro é, é muito baixo aqui, não tem como comentar de baixo. Eu comecei a verificar aqui por dentro, E vou mostrar para vocês o que que eu descobri, galera. É Novamente, quem tá vendo esse vídeo conhecer alguém que tem um carro desse ou queria comprar um carro desse, já compartilha aí, né? Já dá um like, se inscreva no canal, deixa alguns comentários. E galera, e mostrando aqui meu dia a dia, né? Para os demais da galera inscrito no canal, é mais um vídeo do meu dia a dia aqui. E eu vou mostrar, galera, o que eu descobri aqui no carro, aqui, galera, ó, eu descobri que aqui debaixo, ó, do lado do carona tem uma saída. Né? Da caixa do ar-condicionado, ó. E da água lá de fora também, eu acredito. Veja o que aconteceu aqui com a borrachinha, ó. Essa borrachinha aqui, aqui pro lado de dentro. E ela estragou todinha, ó. Tá vendo? Tá toda danificada. Aí o que acontece? A água que sai daqui, galera, ó. Vou colocar a mão aqui, ó. Que sai daqui, ó. Tem uma mangueirinha aqui, ó. Tá até pingando, que eu tava andando com o carro agora. O ar-condicionado tá ligado. Tá caindo todo aqui no meu tapete por dentro, ó. Uma pecinha dessa aqui, ó Se largar, vai danificar aqui o assoalho O carro vai ficar começar a dar cheiro E eu agora vou adaptar uma mangueira Dessa mangueira aqui de água mesmo É o recurso que eu tenho Até eu comprar uma outra E se ficar certo, também nem vou mexer Beleza? Vou procurar uma mangueira que cabe aqui nessa bitola E já vou colocar ali para resolver esse problema Já fica atento aí, galera, ó Se o seu carro acontecer aí, você já sabe Não precisa nem ser do Cher do, do aqui Do mesmo que eu tenho Qualquer outro caso você já verifica aqui, ó Tiver a saída de água Por dentro aqui, já fica ligado ó. Se danificar Vai pingar, tá pingando ali, ó Aí, galera, cortei esse pedaço de mangueira aqui, ó É 20 polegadas Meia, né Uns 10 centímetros, tá bom é... ele deu a conta ali no buraco Deu a continha E agora eu vou presilhar ali E vou é, como eu tô sem a abraçadeira por enquanto, vou passar esse arame ali, ó. E já resolvi o problema, viu? Rapidinho, o tapete aqui, ó. Tá tudo molhado. Agora eu deixei ele no sol para secar. Deixa eu acabar de resolver aqui. Deixa eu presilhar ali. Aí galera, mais um probleminha aqui resolvido. Vídeo rápido, porque eu fui rápido mesmo. Só troquei a mangueira. Coloquei a mangueira ali apertei com um, o um arame. O bom seria a presilha, né? Mas. Como hoje é domingo, não é, tem que comprar. Mas depois vou substituir, colocar uma abraçadeira daquela que você pressiona com chave e de boa. Então, se gostou aí, galera, da dica, eu já falei esses vídeos esses vídeo que eu estou fazendo aqui com o com meu Lecheba. Né, Uns um vídeos aqui meu mesmo. E aproveitando, já dando a dica aí Para quem tem um igual, né, que vai que apareça um defeito desse aí, aconteça com a pessoa e já fica sabendo. Então, se você conhece alguém que tem um carro desse um chefe um fez é, compartilhe o link aí para ficar sabendo e quem está aqui no canal deixa aquele like deixa comentários aí e espero vocês até o próximo vídeo fui